O produtor rural tem diversos desafios diariamente, assim como as doenças. Nesse momento, qual é o cenário atual no controle de doenças da soja aqui no país? Ricardo Ballardin, pesquisador, vai nos ajudar um pouco. Nós temos várias situações, né? Se nós pensarmos no cenário histórico, né? Dessas últimas duas safras, ele é um cenário um pouco mais complicado, a gente teve alguns problemas de, de queda de eficácia de alguns produtos, a... Ah, é, existe um pouquinho de insegurança em, em o que usar quando usar é, quando começar a, a aplicações que intervalo entre aplicações então existe todo um uma insegurança na verdade o, o, o sistema até tem uma ideia do que precisa mas é, face a essa instabilidade dos produtos e talvez uma excessiva comunicação sem estar devidamente suportada por por dados e por questões mais científicas, ela pegou o produtor meio de surpresa. Então, esse é uma parte do cenário. Para frente, né? é, nós estamos plantando agora com um pouco de atraso, né? então se espera aí que vai ter um pouco de pressão de doença, talvez um pouco a mais, é uma concentração diária toda ela plantada ah, numa área no num momento um pouco mais atrasado, nós estamos, a rigor, entrando em novembro, né? Então isso aí traz, de uma certa forma, um pouco de preocupação. Falando genericamente, o momento ele é um momento de expectativa. Né? Nós temos que ver como é que esses produtos vão funcionar daqui para frente, nós vamos ter que ver como é que é, a, a, a, o produtor vai começar a se comportar tecnicamente falando, é, como que os técnicos vão é, suportar essas ações. Então tem todo um conjunto de, de expectativas que... O setor tem, eu particularmente tenho, para ver como é que as coisas vão se desenvolver. É uma safra que de, de, de... a gente tem que ter atenção. Nós temos que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, um pouco de cautela, um pouco de precaução. É uma safra da precaução. Ricardo, tu citou agora há pouco que existe uma insegurança do produtor. Como pesquisador, como é que tu vê a maior carência dele em relação a produtos? A... Primeiro, me parece assim, que é realmente saber o que, que é a melhor opção para cada uma das aplicações. As aplicações iniciais, como são mais do cedo, não há tanto problema. O problema mais são as aplicações do final. Terceira, quarta, quinta, eventualmente. Então, aí ele tem um pouco de insegurança. Outro ponto que me parece assim, que está que um pouco confuso, é a questão dos protetores. Quando usar, como usar, que mistura... Uh, o mercado reagiu como se houvesse uma competição entre clorotalonil, mancozeb e cobre. Né? Na verdade, os três são usados em momentos diferentes. Então, assim, uh, tem, tem que organizar um pouquinho isso aí. E, e, e como ele tem uma, uma, uma, uma mensagem, uma comunicação muito farta vindo de várias fontes, né? ele acaba ficando muito inseguro. Então, ele, ele acaba ficando uh, assim sem saber exatamente o. Puxa vida, eu comprei o produto certo, mas se eu comprei esse produto, quando é que eu uso? Uh, posso usar mais de uma vez? Uh, existem restrições das carboxamias por duas aplicações? Então, é, é um conjunto de coisas. É como se a gente, a gente se colocasse no lugar dele e não soubesse nada do problema e de repente alguém viesse e dissesse, ó, oh, uh, tu tens uh, esse pacote de 20 opções aqui. Né? Dito por diferentes pessoas, e aí tu tem que escol escolher. Então é, é, é mais nesse sentido. Uhum. Falando sobre o futuro, a agricultura nos próximos 10 anos, como é que tu enxerga? Olha, eu enxergo, nós estamos num limiar de uma grande mudança. Né? Eu acho que a agricultura ela vai ter que ser mais técnica, ela vai ter que ter um, um, um approach empresarial mais definido, mais forte me parece que uh, nós vamos ter que trabalhar dentro de um conceito de integração de várias práticas uh, somente o químico mesmo que com misturas robustas uh, vai ser um risco a gente vai ter que aportar uh, práticas culturais, nós vamos ter que aportar métodos biológicos métodos orgânicos então tem todo um contexto, acho que nós estamos exatamente num limiar de uma nova fase o quanto o campo e, e, e, e os produtores, enfim, a cadeia inteira está preparada para esse novo cenário, eu não sei. Eu acho que não está muito preparada, porque a, a receita, produto-alvo, ainda é predominante. a Qual produto eu uso para controlar a ferrugem? Né? Uhum. Uh, não, não se discute o contexto, que cultivar, que época de semeadura, não. Qual é o produto que funciona para a ferrugem? E eu acho que esse mindset tem que mudar completamente. Né? É, e claro que as questões é, a nível de você ter uma gestão, uma questão mais estruturada, isso é fundamental. Então me parece que a gente sai de uma fase romântica dos anos 70 80, metade dos anos 90, para uma fase turbulenta, cheia de surpresas, né? E agora entramos numa fase que ela tem que ser planejada, executada, processo, absolutamente processual uh, daqui para frente. Eu conversei com o pesquisador Ricardo Balardim, Aline Merladete para o Portal AgroLink.